Olá! Para gravar uma apresentação de PowerPoint basta clicar em Recorde a Screencast e aguardar. Clique em Executar. Bom, agora você tem que configurar para o tamanho da sua tela de apresentação. Para isso, basta mover a seta. Abra o seu PowerPoint. Feito isso, clique na bolinha vermelha para começar a apresentação. Aguarde a contagem regressiva. E pronto, a apresentação começou. Finalizada a apresentação, basta clicar em Done, preencha os dados, E clique em Upload. Após terminar o upload, você copia esse link e clique em Done. Esse link será o link que você enviará para o professor para finalizar sua tarefa. Bom, é isso e obrigado.